Salve, salve galera, como vocês estão? Desejo que bem, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso canal. E nesse vídeo a gente vai falar a respeito de um problemão que encontrei utilizando a câmera Sony A7III mais o flash Godox TT685S na prática. Problemas que ninguém está falando e ninguém falou até agora para você saber e não ter que lidar com esse problema. Então, é o seguinte galera, o que, que aconteceu? Eu fui fazer um evento, um aniversário à noite e esse aniversário é um desses aniversários chiques que tem jantar e tudo mais e vai ter altas horas e tem balada, e tem pista de dança, assim como numa balada. E normalmente, eu já, não sei quem já acompanha esse canal aqui, eu já falei em outro vídeo que eu já trabalhei no começo da minha carreira como fotografia como fotógrafo de balada, já fiz algumas, várias baladas aí de São Paulo e usei sempre nessa época, eu estava usando só a c até mesmo porque o valor não era muito bom, né que as baladas pagavam então eu não ia usar uma câmera fodida, e, então eu usava APS-C só e lente fixa, trabalhando com uma 35 1,8, que equivalia a uma 50, no meio da balada, que é difícil, né? Porque às vezes você precisa, tem pouco espaço, e às vezes você tem um grupo de 10 pessoas para tirar, tá ligado? Mas eu dava um jeito com uma 35 e uma 50, 1,8. E eu nunca tive problemas com DCLRs para você poder focar ou fazer a foto durante a noite, sabe? Usando seu flash. Tudo mais, sempre tipo, meu, fui aprendendo, fui fazendo e tipo, uma mão com açúcar, tá ligado? Prática, prática, prática e nunca tive nenhum problema de foco, como eu tô tendo com a Sony A7III, cara. Que eu acho um absurdo, que é uma câmera full frame, top de linha, câmera de entrada full frame, tá ligado? Tipo, meu, ela é top e o flash também é bom, é a CT685S e eu nunca tive nenhum tipo desse problema com câmera DSLR, Nikon da vida, tá ligado? Então eu fiquei super surpreso, me pegou de surpresa no meio da hora, no meio de evento E na hora eu não sabia o que fazer, tá ligado? Porque, tipo, eu nunca tinha lidado com esse tipo de problema. E, faz, e com a Sony eu nunca tinha fotografado uma balada em si, né? Tipo, com as luzes, que quando você tá na balada, você vai lá fotometrar na pessoa, tudo mais, pra, tudo na prática, na hora. Mas, ao mesmo tempo, você tem várias luzes que vêm direto no seu sensor, na sua lente, que podem confundir... Uh, o mecanismo lá dentro de leitura do, do seu fotômetro, tá ligado? E isso eu consegui lidar muito bem, nas DSLRs de boa, não tive nunca nenhum problema. Mas com a Sony, cara, eu não sei o que tá acontecendo. Vamos descobrir. O que aconteceu? Foi começar o evento, eu fui fazer a foto de quem tinha me contratado, enquanto ainda a festa não começou, tranquilo, cheguei antes. E mesmo chegando antes, testando tudo, testei tudo, tava tudo funcionando, tá ligado? Eu tava usando uma 2470 G Master e enquanto eu estava testando, deu tudo certo, tanto na luz natural como na luz com flash. Mas quando eu comecei a fotografar os noivos, os, o casal principal, ali antes de começar a festa, eu comecei a perceber que cara, o foco não estava indo, tá ligado? Tipo, eu estava usando o Eye Auto Foco, que nessas horas ajuda muito, porque você não precisa se preocupar tanto com foco. E mesmo assim, velho, o foco tava indo de sei lá para onde, velho. Tava indo pro, pro fundo com o eye auto foco. Falei, caralho, o que tá acontecendo? Que a câmera não tá focando. Aí eu tirei do I alto foco, mudei para aquele modo de foco que chama. No I alto foco você tem que usar um foco na Sony chamado Wide, que é. é é o primeiro ícone, né, de sistema de foco, a área do foco. E aí então, eu falei, porra, não tá funcionando essa porra de alto foco quando era para funcionar em pouca luz. E então vamos usar o ponto único que nem como se fosse na DSLR, né? No caso na Sony aqui, eu uso o ponto que chama Expand Flexible Spot, que é tipo um ponto flexível expandido, que você pode mover ele para lá e para cá. E mesmo assim, tal, tá, eu consegui uma outra, tipo, de cinco, consegui duas fotos em foco usando esse sistema de foco. Melhor, né? Mais preciso. E durante toda a festa eu fui tentando resolver esse problema, tá ligado? Porra, velho, que merda tá acontecendo que o cara não tá focando na porra das pessoas, velho. E aí eu, meu, eu até tirei o flash da câmera e fiquei usando ele, tipo, fora da câmera com rádio flash aqui, assim, na câmera, né? Ok, foi funcionando e tal, mas um trampo ficar andando com flash aqui durante todo o evento, então voltei o flash pra câmera e fui pesquisar o que está tá acontecendo, tá ligado? E o que que eu descobri foi, quando a gente tá usando a câmera nesse modo de foco wide, que ele é feito, né, para ter o foco em toda, toda a tela e pegar o eye out, o foco das pessoas, a luz essa luz aqui ó tá vendo que tá aparecendo não tava disparando e aí eu não sei porquê porque na fotografia noturna balada quando você tá com pouca luz essa luz assistente aqui ela ajuda exatamente a você poder focar tá ligado é lógico quando você tiver uma lente muito grande aqui a lente vai ficar na frente da lanterna e não vai ajudar muito tá ligado não sei se foi o caso disso com a 2470. 70 mas a luz daqui não estava disparando e aí não estava conseguindo gravar o foco no objeto, tá ligado? Então eu percebi que quando a gente estava usando o foco no wide, no modo wide, né, pra alto foco, a luz não estava disparando, não estava focando. Deve ser alguma configuração combinada aqui, mas o que eu fiz é, eu mudei para single spot, que é só um ponto, e quando eu mudei para single spot, ele começou a ficar normal. Você tampar aqui e pôr a capa para fingir que a gente tá num ambiente escuro aí ó, você tá vendo? Com o single spot ele vai, tá ligado? A luzinha vai e foca mas aí que tá, essa luz é uma luz auxiliar que vai ajudar quando você não tem o flash. Normalmente quando você tem o flash, o flash tem essa luz aqui ó, tem um raio, que que chama? Acho que raio infravermelho, sei lá qual que é parada mas o negócio é que esse raio aqui, eu vou mostrar depois numa parede para vocês em escuro, ele aparece uns xizinhos assim, que ajuda exatamente a câmera a usar o contraste daqueles X para você conseguir fazer o foco. Então, essa luz daqui substitui a luz da câmera. Só que o que acontece com câmera Sony e flash Godox, nesse caso o TT685S. Ela não dispara em nenhum momento, por mais que você configure aqui no seu flash, ela não está disparando, ó. ela não faz luz de foco e eu não, não sabia porque raios diabo essa porra não faz a luz de foco, tá ligado? O certo, o mais correto de todo flash é ele utilizar a luz da equipe, que é uma luz mais potente, é uma, uma, é uma luz que pode ajudar muito mais do que só essa luzinha da câmera, tá ligado? Aí que acontece? As DSLRs, elas faziam foco só pelo contraste, né? Então, esses xizinhos ajudam bastante as DSLRs. Mas as câmeras mirrorless, é, por exemplo, essa daqui, a Sony, ela tem tantos pontos de contraste e tantos pontos de face detection, que é outro tipo de detecção de autofoco. Pode ser que ela fique melhor usando esse face detection do que os contrastes. Tanto é que... Se você pegar um flash Sony da vida, você vai ver que ele tem um ledzinho aqui na frente. Ele não tem um infravermelho para cruz, para contraste. Ele tem um led para quê? Para o led auxiliar, jogar uma luz e ajudar a câmera a focar. Porque ela se localiza melhor por assim do que por é, pontos de contraste, eu acho. tá ligado? Então essa que é a pegada que a gente está enfrentando, que é conseguir conciliar... A câmera Mirrorless com flash, que tudo bem que foi feito pra Sony, mas ainda tem algumas coisas, resquícios de DSLR, tá ligado? Então eu pesquisei, pesquisei, pesquisei, cara, pra encontrar solução pra isso, pra mim e pra você também, tá ligado? Pra todo mundo que tiver essa dificuldade ou tiver passando por uma situação dessa, de evento que você tem um, um evento com balada e não tá rolando, tá ligado? Tipo, foco. E o que eu descobri era, com flash na câmera, eu não consegui descobrir como fazer essa luz daqui funcionar. A luz de foco de assistência, tá ligado? E até mesmo gostaria que você testasse aí e ver se funciona com você. Porque até onde testei com outros brothers, não rolou, tá ligado? E se você descobrir qual que é a solução, deixa aqui nos comentários que vai ajudar com certeza muitos outros que tenham essa dificuldade também pela frente. Então, a única solução que encontrei para poder fazer a luz de foco ajudar na, quando você estiver no seu evento é utilizando o rádio flash. Rádio flash X1TS, que é para Sony, C para Canon e por aí vai. Então, o que você precisa fazer nesse caso, você tem que tirar seu flash, tem que pôr seu rádio flash na sua câmera montar ele e em cima dele o flash, tá ligado? E aí tem umas configurações que você precisa é, configurar no seu rádio flash para ele disparar o assistente, porque se você simplesmente pôr o rádio flash, o flash e a câmera ele não vai fazer a luz de foco, tá ligado? Então segue aí vamos fazer a configuração no rádio flash E aqui no rádio você segura o primeiro botão que é o botão do canal e aí você vai ter essas funções você deixa a função 1 on, e a então função 10 você põe então galera para configurar aqui na página 6 de 14 põe AF iluminação, iluminator alto foco você vai deixar ou FS ou AFA tá ligado? em AFC continuous não rola, é isso que teve o problema nesse tipo de modo não rola o assistente de foco, beleza? e outra coisa importante também é, que eu esqueci de falar quando você comprar o seu flash ou o seu rádio flash cara, vai no site da Godox que vai estar aí na descrição e já faz, já baixa o farmware mais novo deles, update para você andar com o farmware mais atualizado, porque muitas vezes o farmware novo vai consertar esses problemas que a gente está encontrando, tá ligado? então vamos lá, liguei ele, liguei o rádio flash e liguei o flash vamos ver. então galera, a luz aqui tá rolando, tá ligado? de foco olha aqui ó, você está vendo? Luz assistente essa foi a melhor alternativa que eu consegui encontrar, que é você conseguir utilizar o assistente de foco do seu rádio flash aqui, para né, poder fazer o foco e o seu flash tá ali acompanhando tudo isso. Vamos fazer uma aqui para ver. E aí pessoal, o que acontecia é isso. Por não ter a luz de foco aqui funcionando direto, por causa do modo do foco que você usa, e por não ter o assistente de foco da câmera, é aí que eu comecei a ver a câmera que, tipo, meu, foi reconhecida por ter um ótimo alto foco Não consegui fazer foco nenhum, tá ligado? Tipo, você apertar para fazer a foto e a câmera travar e levar, tipo, dois, três segundos para cravar um foco e aí sim fazer a foto. Só que a hora que o foco fez, né, na câmera... O momento já passou, tá ligado? E em balada, isso não rola. Você tem que estar no momento, fazer ali na hora. Papum, tá ligado? É rapidez. Então, até encontrar alguma outra solução, eu acredito que essa é a solução. Você tem que usar um rádio flash, com flash, para poder ter um melhor foco durante uma balada, por exemplo. Ou se você é um fotógrafo que só faz balada e vida noturna, cara, aí sim eu já diria. Então, eu aconselho a todos que fazem fotografia de balada, continua na sua DSLR, tá ligado? E usa uma câmera baratinha, de boa, na balada, porque tanto pode estragar, tanto pode bater, tanto pode cair líquido, tá ligado? E aí não é uma câmera mais fodida de todas. E, por ser uma simplesmente uma DSLR, a PSC já entrega uma ótima qualidade, que é muito melhor do que um iPhone ou um o celular da vida Beleza? E é isso aí galera, espero que vocês Tenham curtido, que tenha sido Algum conteúdo informativo Que sirva pra vocês no futuro E a gente se vê na próxima Se inscreve ali embaixo Pra mais conteúdos, deixe seu like Ajuda sempre o canal e continue Fotografando galera, e se lembre você é demais, até mais E cadê a porra da luz de foco? Aí, né? Caralho, velho. A todo pra porra nenhuma. Eu já tinha mudado isso aqui, já tinha conseguido fazer o bagulho funcionar, agora não tá indo.